O ano de 1833 era um ano muito importante para a jovem América. Estavam surgindo novas coisas, novos pensamentos, ideologias e filosofias. E em meio a todo esse cenário, também estava surgindo um grande pregador. Um homem simples, um homem da zona rural, chamado Guilherme Miller. Você já ouviu falar nele? Ele foi capitão do exército americano, lutou na guerra civil americana entre Carolina do Norte e Carolina do Sul. E Deus o livrou da morte de uma maneira miraculosa. E a partir desse momento, ele tornou da Bíblia o seu principal livro de estudo. Ele foi o homem de seu tempo. Foi um grande pregador, sem aparelhagem de som, sem equipamentos eletrônicos, Guilherme Miller chegava a pregar para duas mil e até mesmo 3 mil pessoas sem nenhum equipamento. E todos conseguiam ouvi-lo de maneira nítida. Era um homem que com o poder do Espírito Santo conseguiu convencer milhares de pessoas em seus dias a mudarem de vida, a se aproximarem de Cristo e entenderem que a sua vinda estava muito próxima. A Palavra de Deus nos diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, as seguintes palavras. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ele foi um fiel servo de Deus. Como eu e você precisamos ser fiéis servos de Deus, para que ninguém tome o nosso lugar. E Guilherme Miller, quando estava à beira da morte, as suas últimas palavras foram, ó, oh, quanto anseio estar ali. Para Ele, a salvação era mais importante do que qualquer coisa. E a salvação é o bem mais precioso que Jesus deu para a gente. Que no dia de hoje Deus te dê as suas bênçãos e que a vida eterna possa ser o seu alvo. E você nunca se esqueça, guarda o que tens. A verdade que você conhece, guarde no coração para que ninguém tome o teu lugar. Deus te abençoe.